Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? A palavra de Deus hoje nos responde É o Deus que Está também no meio da tempestade Ainda que nós não o percebamos É o Deus que na vida de Jó Do qual nós ouvimos na primeira leitura Mostra a sua fidelidade Jó é um homem honesto, bondoso, íntegro Que no entanto perde os seus bens A sua família e a sua própria saúde. Por que o bom sofre tanto? É a pergunta que nós podemos fazer. Na verdade, todo ser humano está sujeito ao sofrimento. E este livro de Jó vem para desfazer essa mentalidade que havia lá no Antigo Testamento da teologia da retribuição. Que afirmava o seguinte... Se você faz o bem, não acontecerá nenhum mal a você. Agora, se acontece algo de mal na sua vida, é porque certamente você fez o mal. Nem sempre. É certo sim, que existem muitas coisas da nossa vida que são consequências das nossas escolhas. Mas existem outras que são próprias da condição humana. Não por merecimento, simplesmente. Jó é aquele que permanece fiel a Deus. Mas Deus é sempre mais fiel do que o ser humano. Jó, ele chega num estado de depressão, embora naquela época não se pudesse diagnosticá-lo assim, não é? Num grau de, de angústia, que ele chega até mesmo a pensar que a sua vida não tem sentido, mas ele permanece fiel. E é aí que Deus se manifesta na sua bondade. Jó, depois de ser insultado pelos seus amigos, até desacreditado, é aquele a quem Deus restitui os bens. Ele forma uma nova família e agora tem a sua saúde de volta. Não simplesmente como recompensa, mas para mostrar que Deus está conosco, seja na hora da angústia, seja na hora da alegria. O próprio Paulo é aquele que diz assim que ele aprendeu a viver tanto naquilo que falta, na escassez, quanto na fartura, porque ele sabia que Cristo estava com ele. E o próprio Paulo hoje na segunda leitura vai nos dizer também Que o amor de Deus nos pressiona Mas entendamos bem o que a palavra de Deus quer dizer com isso Existe uma outra tradução que vai dizer que o amor de Deus nos desconcerta No sentido de que nos surpreende O amor de Deus é assim Sempre novo e o mesmo ao mesmo tempo É um amor insuperável, inesgotável, é um amor sem fim. É um amor que está presente também na hora em que nos encontramos, talvez como que perdidos, porque ele não se afasta de nós. Somos nós que não sentimos a sua presença. É o que acontece hoje com os discípulos do Evangelho. Estamos na barca de Pedro e lá está Jesus. Depois de um dia cansativo, como um dia de trabalho nosso, no apostolado de Jesus, ele dorme. Eis que começa uma grande tempestade e Jesus dorme. Os discípulos ficam apavorados porque as ondas agora estão quase por engolir aquela embarcação a ponto do barco quase se encher de água. E eles têm a sensação de que Jesus está indiferente. Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Diz um deles. Jesus então se levanta e repreende esses homens. Onde está a fé de vocês? Aqueles homens... Não estavam apenas envolto por águas turbulentas Por ondas altíssimas O coração, o interior deles estava agitado Cheio de ansiedade E é verdade ou não é? Quando a gente está num estado de ansiedade A gente se incomoda até quem, com quem está em paz né? Como que você pode ficar em paz desse jeito? Né? Porque a gente está tão acelerado Está tão incomodado com algumas coisas, que quando a gente vê alguém centrado, não apenas a gente admira, mas no primeiro momento pode acontecer que a gente até estranhe e se incomode com isso. Jesus é aquele que não se deixa alcançar por essa agitação. Não porque ele está distante, não porque ele não se importa, mas porque ele sabe que naquele momento... Aqueles homens precisam dar um salto na fé Mas eles estavam com medo, não estavam? Você sente medo? Hum? E será que medo é falta de fé? Na verdade, o medo faz parte da condição humana E se nós formos ver bem? Se nós não tivéssemos medo, como seria? Se imaginem Certamente a gente seria muito inconsequente Verdade ou não é? O medo, até um certo grau, nos torna também, num grau sadio, pessoas prudentes. Pessoas que podem ter responsabilidade porque sabem do perigo que é real. O problema está quando nós permitimos que o medo se apodere de nós. E daí nós estamos deixando a nossa fé de lado. O problema não é você sentir medo. Porque tantos homens e mulheres na Sagrada Escritura Também experimentaram o medo Mas ao final, muitos deles, os profetas Mesmo tentando fugir, disseram o seu sim Mesmo não compreendendo qual era o plano de Deus Aceitaram, se renderam Porque o amor de Deus é desconcertante Jesus é aquele que hoje acalma a tempestade E tudo aquilo... Que estava agitado agora silencia, porque Jesus está acima dos males. Na Sagrada Escritura, as águas do mar representam o caos, representam o desconhecido. Basta nós vermos na Antiguidade, quando os homens saíam com as embarcações quantas lendas, não é? daquilo que haveria do outro lado do mar mais adiante. E os perigos das águas, as águas representam na Sagrada Escritura todos os males que nos cercam. A barca de Pedro está sobre as águas e essa barca é a igreja. E mesmo que haja homens que em um dado momento sintam medo, ali está também Jesus. Ele permanece conosco, o Senhor jamais nos abandona. E ainda que em algum momento agitado da tua vida Momento de tribulação Momento em que as coisas parecem que não estão dando certo Você venha a pensar que Jesus não está presente Na verdade ele está ali E quer que nós aprendamos desta passagem Assimilando a nossa vida Que é preciso também pela fé Deixar Deus estar à frente E deixar Deus estar à frente Não é Querer que Deus faça por nós Mas é acreditar Que conosco Ele está E com Ele As coisas podem ser diferentes A serenidade Começa no coração Para ser cristão E a prova de ser Alguém de fé não é ter a vida com tudo certinho, sem nenhuma aprovação, sem nenhum desafio. Como eu sou agraciado por Deus, porque eu não sou atingido por isso, porque não acontece comigo. Essa era a ideia que tinham na teologia da retribuição lá no Antigo Testamento. E que Jesus realmente vem superar, dizendo que... Ainda que as águas e as ondas se invistam contra nós Se realmente estivermos com ele As coisas podem ser diferentes Mas por que Jesus então não fez as águas cessarem antes? Justamente porque aqueles homens precisavam exercitar a fé Saibamos que nesse momento turbulento no qual nós vivemos Com essa pandemia que veio nos desestabilizar que veio nos fazer repensar muitos valores, que veio nos fazer realmente ter prioridades autênticas a um propósito de Deus. Basta que nós ouçamos o Senhor e vejamos que ao olhar para Ele, nós podemos também olhar para a realidade de uma forma nova. Porque aquele que acalma o mar é aquele que conosco está. Creio em Deus Pai, todo o